Voltaremos com a série Respondem em um minuto em breve. A equipe professora Rita e a Inovarte desejam a todos vocês excelentes festas. Que o Natal seja pleno de muita saúde, alegrias, paz de espírito na cabeça e no coração, de muito amor. E que toda essa união familiar possa nutri-los para que o ano de 2020 vocês estejam revigorados para muita plantação e muita colheita. Um grande abraço e até breve.